— Espero que o jogo não lhe tenha cansado muito. — Diz Ivan, bem-humorado. — Você estava lá? — Pergunta Felipe, impressionado. — Eu até ajudei no último gol, mas não atrapalhei o time adversário. — Explica o amigo espiritual. — Então seremos parceiros de futebol? — Negativo. Eu apenas dei uma mãozinha, ou melhor, um pezinho. — Na verdade, eu estava lá para prepará-lo para a aula de hoje. Vamos. Ambos vão, então, até a entrada do Colégio Allan Kardec. Ao pararem no portão, Felipe lembra-se do fim de semana anterior e olha para Ivan, que lhe diz. — Vá, entre primeiro. Estarei aqui esperando um amigo. Caso precise, me chame. Felipe treme. Fica amarelo, branco, azul. Você está ficando com mais cores do que as cores do jardim. Brinca Ivan e então explica com convicção. Não tenha medo. O caminho da evolução espiritual é sempre o da conquista da autonomia. Felipe decide entrar. O pior que pode acontecer é eu morrer e, se morrer, já fico por aqui mesmo. Pensa Felipe para criar coragem. Ao iniciar o caminho, sente uma paz intensa. As flores e o céu estão ainda mais belos do que da outra vez. Ganha confiança, atravessa o jardim, entra no castelo e apresenta-se na recepção. Após identificar-se, a recepcionista fala. Sala 27, segundo andar, professor José. A aula começa em 40 minutos. Aqui existe biblioteca? Existe uma biblioteca em cada andar. Desde que você consiga chegar lá, pode ler e consultar o que quiser. Aproveite seus dez minutos. Responde a simpática recepcionista. Só mais uma pergunta. Que dia eu posso vir consultar a biblioteca? Aqui todo o conhecimento está acessível a todos, desde que hajam com dignidade. Funcionamos sempre. Atendemos espíritos de todos os continentes e visitantes de outros planetas. Estudamos desde astronomia até sociologia espírita. Explica a recepcionista que, em seguida, diz... Após a aula de hoje, você receberá todas as instruções e desde que... Diz ela com ênfase... Mantenha seu programa de espiritualização... Poderá escolher os próprios cursos e vir aqui todos os dias. Felipe está exultante. Poderei estar aqui sempre que eu quiser. Sim, certamente. Vá conhecer a biblioteca. Fica no fim deste corredor. Falou o atendente respondendo ao seu pensamento. Felipe a olha com espanto ao que ela responde. Aqui nós também aprendemos a ler pensamentos. Explica sorrindo. Felipe agradece e vai conhecer a biblioteca, caminhando rapidamente. Ao abrir a porta, para impressionado. Como aquilo seria possível? Nunca viu uma biblioteca tão vasta. A iluminação de cada seção é diferenciada e os livros também. Deve ter umas três mil pessoas ou mais ali, gente de todos os lugares do mundo e de todas as épocas. Alguns jovens vestem-se como essênios, outros romanos, egípcios. Nas prateleiras, livros diferentes, pergaminhos, papiros, livros comuns, eletrônicos. Como pode tudo isso? Pergunta-se Felipe ao caminhar entre os livros. Lembra-se então de Ivan e de que ele deve lhe explicar tudo mais tarde. Ao se lembrar dele, lembra-se também da aula. Olha para o relógio e pensa, faltam 29 minutos para o início da aula, eu já deveria estar na sala. Felipe vai então para a sala 27. O professor José recebe os alunos na entrada da sala com grande simpatia. Felipe cumprimenta-o e entra. Aproveita para orar e elevar sua sintonia. Desligando-se de qualquer distração, relaxa profundamente. Ao ouvir a prece do professor, dá-se conta de que sua percepção está diferente. Sente medo, mas ao ver que Ivan está ao seu lado, tranquiliza-se. Ivan explica... Os poderes do Espírito são quase limitados. Só Deus possui mais poderes do que nós, e Ele quer que sejamos fortes e sábios. Não tema, os corajosos crescem. Observe a prece do professor e depois volte ao seu estado normal de consciência. Felipe olha para o professor e vê uma luz tão intensa e de tantas cores que fica deslumbrado. É como se muitos sóis de cores variadas estivessem ao redor de sua cabeça. Após a prece, abre os olhos e observa o professor, agora sem tantas luzes. Que interessante! Mesmo no plano espiritual podemos ampliar nossa capacidade de perceber a realidade. Pensa Felipe. O professor começa a aula. Hoje vamos estudar a reação dos encarnados ante algumas manifestações mediúnicas. Este será o nosso tema hoje, o medo de nossos fantasmas interiores. É projetada a mesma reunião do estudo anterior. Contudo, é apresentado o desenrolar de toda a reunião mediúnica. Além das energias emanadas dos encarnados, é possível ver as imagens mentais que as comunicações produzem em cada um dos participantes. Uma comunicação chama a atenção. O espírito comunicante pertencia às zonas inferiores do mundo espiritual. Foi um cruel e poderoso senhor de escravos no mundo e ainda possuía muito poder apesar de estar desencarnado há mais de mil anos. A história não é nova. O que estarece a todos é ver as reações dos participantes da reunião mediúnica. O pavor, apesar de disfarçado externamente, é inegável. A presença daquele espírito evoca lembranças e sentimentos que os encarnados querem esquecer, mas não conseguem. Pelo menos, não no nível espiritual. Após a projeção, o professor afirma, Teremos uma experiência que desvelará para nós a intimidade de uma pessoa. É imperioso agir com ética no trato com os fenômenos mediúnicos. Quem não souber respeitar com dignidade e descrição a intimidade do outro, não será aceito nos trabalhos com os bons espíritos. Peço respeito e atenção. Realizaremos uma regressão de memória em um dos médiums da reunião. Vocês podem telepaticamente enviar perguntas. Os que ainda não conhecem a comunicação telepática devem fazer as perguntas depois de encerrarmos a regressão. Nesse momento, entra na sala o médium amparado por dois espíritos. Eles se deitam em um sofá em frente ao professor. José faz uma prece e o induz a se lembrar da reunião mediúnica que assistimos. Seu rosto é projetado em uma grande tela, de modo que possamos acompanhar suas expressões faciais detalhadamente. O professor pede-lhe que narre a comunicação com o senhor de escravos. Depois que ele finaliza sua narrativa, indaga. Por que você tem tanto medo desse tipo de manifestação? Eu... eu... balbucia a Evraldo. Nesse momento, você está seguro entre pessoas que sempre lhe respeitarão. É preciso que você exponha seus medos para que consiga superá-los. Conte-nos por que você tem tanto medo. Fala tranquilamente, o professor. — Eu temo voltar para lá. Eu não quero mais essa vida. Não quero mais. Sofri muito. — Se você não quer voltar mais, por que temer? — Você não sabe que está seguro em um centro espírita? — Fala o professor, expressando a pergunta telepática de um aluno. — É... eu quero e não quero... Eu não quero, mas tenho ainda impulsos, ligações, vontade de dominar os outros, de ser autoritário. A presença deste espírito desperta essa vontade em mim. Por isso eu temo tanto. Então você acha que os bons espíritos que dirigem a reunião mediúnica não deveriam trazer esse tipo de espírito para se comunicar? Outro aluno questiona por meio do professor. — Sim, sim, é isso. Não se deve estimular esses sentimentos. Eu já tenho tantos problemas. Não entendo por que eles fazem isso. Assim eu vou acabar voltando para lá. Explica o médium com revolta e medo. — E por que os espíritos fazem isso? Uh, — Não sei. Deve ser coisa dos obsessores. Tenta explicar o médium. Não é coisa de obsessor, mas, mesmo que fosse, só poderia acontecer se fosse permitido pelos espíritos que comandam a reunião. Por que eles permitem isso? Não sei, não sei. Fala baixinho o médium. Sim, você sabe. Diga-me, diga-me, por quê? Insiste o professor. O médium começa a chorar e a ter convulsões. O professor tranquilamente aplica-lhe um passe. Ele se acalma. O professor concentra-se e ordena. Diga-me. Eles querem... eles querem... os bons espíritos... Querem que eu enfrente os meus medos, meus complexos de culpa. Não, eu não quero. Grita desesperado. Qual a relação entre enfrentar os seus medos e complexos interiores e a comunicação mediúnica? Pergunta telepaticamente a Alessandra. Tudo, tudo. Eles fazem que eu me lembre de meus conflitos... E assim forçam-me a ver quem eu sou. Eu não quero... Eu não quero saber quem eu sou. Grita de forma estridente. Felipe quer fazer uma pergunta. Poderia tentar, mas nunca tinha feito uma pergunta telepática em uma situação como aquela. Então concentra-se no que quer perguntar. Explique melhor. Quais seriam as consequências de você enfrentar a si mesmo? Fala o professor, fazendo a pergunta de Felipe. José olha para Felipe e sorri. No Colégio Allan Kardec, as conquistas espirituais de um aluno, por menores que pareçam, são o maior motivo de alegria. Todos vibram pelo crescimento espiritual de cada um. Eu sei que enfrentar a mim mesmo me daria paz e me livraria da necessidade de controlar os outros. Ma mas eu tenho medo. É melhor ficar na minha posição. Todos me obedecem e respeitam. Se souberem que, de fato, sou um espírito necessitado, um mero aprendiz da vida, que, que será de mim? Serei tratado como um qualquer. Não aceito isso. — Não! — Fala o médium. — Todos somos aprendizes da vida, meu irmão. Todos somos espíritos necessitados da misericórdia de Deus e do Cristo. — Explica José, comovido com a penúria espiritual daquele irmão de ideal. — E então conclui. — Nós somos pequeninos, meu irmão. Só nosso Mestre e nosso Pai são verdadeiramente grandes, e eles tanto nos amam que aceitam nossa pequenez e nos aguardam para o futuro glorioso de paz e felicidade imperecíveis. O médium está trêmulo e banhado de suor. José enxuga-lhe a testa e pede que volte ao seu estado normal de consciência, e mantém a total lembrança do diálogo. Os espíritos auxiliares o levam. Mais perguntas? Indaga José. Professor, as comunicações mediúnicas e as necessidades psicológicas de um grupo estão sempre relacionadas? Indaga um jovem. Sim. Claro que não são absolutamente todas as comunicações que têm essas características, mas essa é a regra geral. O trabalho mediúnico tem profundas implicações psicológicas. As comunicações refletem não apenas o socorro aos espíritos desencarnados e o alívio aos encarnados. São mensagens vivas sobre aquilo que deve ser enfrentado e transformado no íntimo dos participantes. Por isso, o medo de determinado tipo de comunicação não deve ser encarado com desculpismo, mas com humildade e coragem, com enfrentamento íntimo. Alessandra levanta a mão e comenta. Esse é o motivo do medo da mediunidade? Sim. O medo de se conhecer explica, mas não justifica o medo da obra de Deus. Fala José... Bem-humorado, e continua. Não é justificável o medo dos espíritas em relação à comunicação mediúnica. Uma reunião mediúnica bem conduzida será sempre um convite ao autodescobrimento, à espiritualização. Alguns temem e se afastam, outros temem e tentam limitá-las, segundo seus medos e sua ignorância. É preciso ter muita misericórdia com estes companheiros que fogem da luz para se manterem nas trevas. A situação deles após o desencarne é deplorável. A compreensão das fraquezas do outro e a coragem de sermos autênticos e verdadeiros têm que estar alinhadas... A mediunidade é a janela que Deus nos concede para apreciarmos as infinitas belezas da criação, inclusive a nós mesmos, coitados dos que não a dignificam. Todos estão impressionados. Nunca tinham ouvido uma reflexão tão profunda sobre o medo das próprias imperfeições estar relacionado com o medo da mediunidade. Para a maioria, mediunidade é apenas fenômeno, receber e conversar com espíritos. José relacionou o autoconhecimento, espiritualização e mediunidade. Quem isso entender, terá compreendido um dos mecanismos mais importantes da evolução no universo. Comunicamos-nos para nos conhecer melhor e nos espiritualizarmos. O professor pede que se formem duplas para comentar os medos de cada um, relacionados à mediunidade. Felipe fica com uma jovem simpática, chamada Lani. Depois de se apresentarem, Felipe inicia. Meu maior medo é ser recriminado pelos amigos, eles sabem que eu sou espírita, mas não sei como reagiriam se contasse o que ocorre comigo. — E como você pretende resolver isso? — pergunta Lani. — Ainda não sei bem. Acho que estudando a doutrina espírita e tendo uma vida equilibrada, terei cada vez mais coragem e, no momento certo, enfrentarei as críticas dos que não conhecem a realidade espiritual. — É uma ideia excelente — só acrescentaria um exercício de autoconhecimento. Aqui tem um curso inteiro sobre autoconhecimento. Que interessante. Vou fazer. E você? Que medo enfrenta? Ah, meu medo é parecido com o seu. O que eu temo são meus pais. Eles são catolicíssimos e se sonharem que sou espírita e médium, me matam. Fala, Lani, triste. Aí você vem para cá. — Brinca, Felipe, Não é má ideia, mas tem que ser na hora certa. — Completa a amiga. — E o que você pretende fazer? — No momento, rezar e esperar. Acho que o diálogo vai ser muito, muito difícil. Estou com doze anos. Logo que entrar na faculdade e começar a trabalhar, vou falar com eles. Tenho uma tarefa na área mediúnica. Vou psicografar livros infantis que ensinem as crianças a não temer a mediunidade. Se necessário, terei que morar sozinha ao concluir a faculdade. E isso, claro, se eles não aceitarem a minha tarefa mediúnica. Mas torço que eles possam entender a minha missão na Terra, e assim possamos ficar todos juntos. Fala Lani com um brilho de esperança no olhar. Felipe sorri de admiração por aquela jovem de 12 anos. Nesse instante, o professor pede para cada um desenhar uma dificuldade e a maneira que encontrou de superá-la. Os desenhos são apresentados em um grande painel. Atividade artística é sempre algo empolgante. A tarefa da semana para cada um é ajudar... Quando desdobrado, a pessoa com quem conversou. O professor pede silêncio e prece. É o momento final do curso. Foram três semanas de intenso aprendizado e vivência equilibrada. José avisa então que o diretor da escola irá se comunicar. Felipe, concentrado em oração, sente-se leve. Mais uma vez, sua percepção se amplia. Ele vê Ivan ao seu lado, que lhe diz telepaticamente. Fique em silêncio. Ore. Este é um momento importante. Felipe nunca viu Ivan tão compenetrado. Silencia e ora como o pedido. Após uns 15 minutos, sente que a sala desaparece e vê uma cena que se passa em outro lugar. Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Leon Denim, Caerbalschuteu e muitos outros espíritos estão reunidos. Eurípides olha para Felipe com imensa ternura e lhe estende a mão. Felipe treme, pois Intuitivamente, sabe que aceitar aquela mão estendida significa assumir um gravíssimo compromisso. Fica paralisado. Ivan, calado, tudo observa, sem interferir. Felipe ora, sente-se envolvido pelo amor do Cristo, estende sua mão e toca a mão de Eurípides aberta à sua espera. Estranha energia percorre seu corpo. Ele ouve uma voz meiga e forte que lhe diz Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Seja bem-vindo como fiel discípulo do Cristo. Estejamos juntos até o fim dos tempos. Felipe retorna ao seu estado de consciência normal. Está envolvido por intensa luz. É o sinal dos que aceitaram o convite de Eurípides Barçanufo. Ivan abraça-o. Choram de emoção. Seremos amigos e estaremos juntos nesta e nas encarnações seguintes. Seremos fiéis discípulos do Cristo e de Eurípides. Fala Ivan. Felipe olha ao seu redor e vê que Alessandra, Lani, Abelardo e Cirilo também estão iluminados. Os outros estão cabisbaixos e sem luz. A decisão de hoje afetará sua vida material e espiritual neste e nos próximos séculos, afirma Ivan. Partem convictos de que iniciaram uma maravilhosa aventura espiritual. A iniciação é um processo de provas, testemunhos e amadurecimento. É aventura intensa e desafiadora. É o caminho dos corajosos que tem sede de paz, de justiça e de fraternidade. Felipe aceitou a iniciação no caminho da evolução espiritual. E você? Ao se despedir, Ivan fala para Felipe. Este é só o começo. A obra de Deus é infinita, plena de amor e felicidade para todos os seus filhos que querem servi-lo com devoção. Mas de uma coisa tenho certeza. Eu... Você e todos os demais que aceitarem o convite, estaremos juntos eternamente, em nome do Cristo. Semana que vem continuaremos com a série Se a Mediunidade Falasse. O próximo livro se chama Vampirização. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos.